Veja ela, mais um programa pra vocês Mais uma entrevista E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no canal Mais uma convidada pra lá de especial Com vocês, a atriz Natalha Lomê de uma de palmas pra ela Tudo bem, Natália? Tudo certo, é com você, tudo bem? Melhor é, agora, pode chamar de Nath? Claro, claro Então, Night então, conta aqui pra gente Se é o que eu tô só primeiro pra galera que tá te assistindo Bom, opa Uh, bom, <risos> meu nome é Natália Lumet, eu tenho 20 anos, eu sou atriz, sou de no Rio Grande do Sul Mas atualmente estou morando no Rio de Janeiro estou muito feliz de estar aqui com você hoje ah, Eu estou muito feliz, é um prazer <risos> E Nath, e conta aqui pra gente como você começou a sua carreira artística, como você começou a ser atriz Como você ingressou aí de vez em minha carreira uh, Bom, eu sempre quis ser atriz, desde pequena assim, sempre foi um sonho meu mas tinha que ir, meus pais não podiam me levar Eu tinha escola tudo mais Mas ali perto do, de me formar, com 16 anos eu decidi que eu queria muito tirar essa dúvida Que eu tinha aquele sonho, mas eu nunca tinha atuado para saber se eu realmente queria aquilo ou não E deu Fui fazer a aula, na primeira aula já vi que era aquilo E depois disso não parei mais, né? E estou aqui até hoje E cada dia mais amando essa profissão que para mim é tudo, assim. é tudo para mim. E e você também tá... E e você também tá participando de uma novela bem marcante, na né? série Reis. Essa é a primeira novela, né? Uhum. Conta aqui pra gente, como tá sendo para você essa experiência de interpretar uma Eleona. Conta aqui para gente a experiência maravilhosa que você tá tendo, que eu tô certeza de que tá todo mundo amando você, o público todo. Conta aqui pra gente. Uh... Bom, tem sido uma experiência maravilhosa, assim. Eu, eu falo que é a melhor experiência que eu estou tendo na minha vida até agora. Eu tenho feito pessoas incríveis, eu tenho feito amizades que eu quero levar para o resto da minha vida. E, e, e contar essa história que é tão bonita e tão importante para tantas pessoas, tão importante para mim, tem sido assim, muito, muito gratificante. E é muito especial, tanto estar lá gravando quanto depois assistir, assim, sabe? Então, nossa, eu tô amando demais, assim, tô, tô amando até o Rio, eu amo o Rio. E é um lugar que, que eu nunca esperei antes visitar na minha vida. E hoje pra mim é, é, é minha casa, assim, então é, é gratidão o que eu sinto por tudo isso, só gratidão. E o Rio já te ama já. <risos> arte, e conta aqui pra gente, muita gente que tá na carreira artística tem essa dúvida. Você tem alguma técnica para para texto, como o texto é muito longo? Você como é que o texto, é que você recebeu? Você tem uma técnica? Então, técnicas de texto eu não tenho tantas, assim, eu acho que depende muito do projeto, depende tanto, uh, muito do, do sentimento que o personagem tá tendo. Uh, mas principalmente para reis, assim, tem sido muito tranquilo. Uh, eu acho que por já estar tá com a personagem muito na minha cabeça E ela já está muito em mim para mim tem sido muito tranquilo decorar os textos dela Mas eu costumo sempre uh, criar todo esse meu personagem Criar toda essa personalidade E daí, depois de criar essa personalidade toda Daí sim uh, ir para as falas assim. E Nath, E... Fala, oh, ah, uh, De como é que foi para vocabulário. Vocabulário? De, do rei que o vocabulário. É ah, tá. E Inath, e, e conta aqui pra gente. Como foi pra você? É, você fez a sua primeira novela e você já entrou com a razão, porque é uma novela de época. E por ser uma novela de época, exige bastante, sem assim, bastante esforço, bastante desempenho dentro da personagem. Conta como você se destacou na novela? Porque a gente mora ganhar né, nessa época. Uh, bom.. Foi uma coisa que me assustou quando, quando eu entrei, que eu fiquei, meu Deus, esse português que é tão certo, será que eu vou conseguir naturalizar isso? Porque eu acho que o mais difícil é a gente naturalizar aquilo como se a gente falasse daquela forma, né? Uh, mas eu acho que a gente teve uma preparação muito, muito importante para isso, sabe? A gente teve aulas de costumes, de como as mulheres se portavam naquela época, Uh, aulas de culinária, de como eram as comidas e como elas, essas comidas elas eram feitas. A gente te, aprendeu a andar de jumento, porque eles andavam de jumento naquela época. Então acho que a gente foi tão inserido naquela época que na hora de decorar texto, na hora de, de, de falar essas palavras certinhas, fluiu muito, muito certo tudo assim, sabe? E nossa preparação também foi maravilhosa. A Rosana Garcia foi maravilhosa, ela passava os testes com a gente, tentava naturalizar junto com a gente. Então quando a gente foi gravar, foi fluiu assim perfeitamente. E, Nath, e é, você já foi reconhecida pela sua personagem assim, na novela? Se você não arrumou a gente reconheceu ali na novela? Então, eu já e não sei também se já ao mesmo tempo. Assim. Mas uma vez eu tava saindo de um Uber, e assim, a gente nem tinha conversado tanto durante a viagem, mas quando eu fui sair do Uber, ele falou, ah, o Leora, parabéns, hein? eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? A pessoa me reconheceu nem falou comigo enquanto tava lá. Mas já aconteceu isso mais com, com motoristas, assim, já aconteceu de um motorista vir a, a viagem toda falando sobre a... A história de Abigail, que é a minha chefe da novela, né? A Mayara Walsh. E... e no meu prédio, muito no meu prédio também. Muitas Nath, pessoas no meu prédio já pararam pra falar comigo sobre isso. Assim. A galera assiste muito lá. Caraca, maneiro. E você <risos> merece muito. Quero te desejar, Nath, todo o sucesso do mundo ah, pra muito você. obrigada, então, Você merece. E Nath, e agora vamos fazer uma brincadeira aqui no canal, que Tá. Eu vou falar uma parábola, aí você tem que ter enfim com outra, tá bom? Tá bom, tá bom. A Natália. Eu sério reis. Uh, gratidão. Futuro. Esperança. 2023. Uh, ansiosidade. Família. Uh, amor. Muito bem, Nath. E você quer deixar um recado, Nath, pro pessoal aí que quer ingressar na área artística, que quer dar um conselho aí pra quem é... quer seguir o sonho? Eu acho que é não desistir, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que quando a gente ama muito uma coisa, e eu principalmente eu acho que atuação, atuar, ser ator, é uma profissão que exige muito amor, porque é uma profissão muito difícil. Uh, apesar de algumas pessoas glamorizarem, não tem nada de glamour. Uh, então, eu acho que é uma profissão que fica realmente só quem ama muito. E eu acho que, cara, é, é, é não desistir, é estudar. É, é tudo isso, assim, de, de, de não desistir, de estudar, ler livro, ver peça, ver filme. Uh, tentar o seu máximo ali pra aquilo alimentar muito de cultura e de arte eu acho que é muito importante e, e é isso sim. eu acho que é não desistir porque uma coisa que a minha psicóloga fala muito é quando a gente coloca o nosso coração nosso amor nosso tempo em algo uh, essas coisas elas acontecem sabe? e eu acredito muito nisso se a gente tá colocando todo o nosso coração em algo em algum momento aquilo vai acontecer então eu acho que, que é não desistir mesmo também <risos> E, Nath, e na série Reis, você tem alguma cena que você mais gostou de fazer? Naquela cena que você falou, essa cena me marcou. Uhum. Assim, teve muitas. Eu acho que todas as minhas cenas foram bem uh, desafiadoras, de certa forma. Porque uh, eu sou sequestrada na novela, eu sou uma ceva, e a minha chefe ali na novela ela tem um relacionamento abusivo. E a gente vive aquele relacionamento abusivo junto com ela Porque a gente tá sempre presente Então foram cenas bem difíceis de gravar Mas eu acho que a cena mais desafiadora que eu tive que fazer Que não só desafiadora na novela Mas eu acho que na minha vida, ponto Foi uma cena que eu sou sequestrada E tinha cavalos na cena Tinha um cara que me puxava e ficava meio que assim Então foi uma cena que ela é ela foi muito uh, pesada emocionalmente, sim. assim, sabe? Eu adoro esse tipo de cena, assim, novela. Não, eu amei fazer. Foi maravilhoso, assim. Mas, assim, foi pesado emocionalmente pra personagem, assim. Sim, sim. De, uma, uma, de uma forma muito, muito legal, assim. Porque era uma cena que eu nunca tinha feito esse tipo de Caraca, cena antes maravilha. da minha vida. Então, eu acho que foi uma das cenas mais desafiadoras da minha vida, assim. E, e foi muito legal de fazer, assim. Eu tenho certeza que vai vir muitos mais personagens aí pra você. E vai vir agora a sexta e sétima é temporada. Isso, sexta e sétima temporada de reis. E onde o pessoal aí. pode assistir? Conta aqui é pra gente. Então, pode assistir no canal da Record, né? No momento tá agora aí tendo um hiatozinho aí pra peças de final de ano. Mas aí em janeiro a gente volta com a sexta temporada, depois com a sétima. E uh, bom, a Record tem uma, uma plataforma que é o Play Plus que tem todas as temporadas, porque eu tô na quinta, mas tem a quarta, tem a terceira, tem a segunda, tem a primeira e lá tem todas as temporadas. É uma série que você não precisa necessariamente uh, assistir tudo. Uh, bom, eu acho que o mais legal é assistir tudo, né? Mas cada temporada tem o seu conflito, então se a pessoa quiser assistir só uma temporada, ela pode. Mas eu acho muito mais legal assistir tudo É, maravilhoso pegar tudo gente. <risos> é. E quem quiser assistir essa maravilhosa aqui É da quinta temporada adiante, né? É, isso aí, daqui da quinta temporada adiante Da quinta agora é que terminou Tem só no Play Plus Exatamente. Mas aí em janeiro a gente volta com a sexta E depois com, a tá tudo com tudo É isso aí Isso, gente, Natália, quero te dar um todo o sucesso do mundo, ah, que você merece, brigar, tá bom? Eu... Você merece. Quero que tudo de bom aconteça na sua vida, tá bom? Essa novela também. aí vai arrebentar o... aí você tá vendo aí no janeiro. A vinha sexta, a sétima temporada, quem sabe oitava, ver muitos trabalho pra você. Você tem um filme, que você acabou de parar também, né? Que vai estragar o é um filme? Então, a gente ainda tá terminando o projeto. Então, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a gente gravou no início do ano e estamos Aí resolvendo como é que vai ser essa distribuição e tudo mais. Amém. E Nath, agora divulga teu Instagram aqui para você poder te seguir. Tá. Vamos lá. Eu não sei como é que é a palavra lá. É underline? Acho que é underline. Então tá. É Natália, underline. Eles dão mais no um Instagram que eu. É Natália, normal, sem H, é N-A-T-A-L-I-A, -A underline. Underline, Lumes. Lumes e daí é L-U-M-M-E-R-T-Z é, é isso Sigam ela no Instagram, tá bom, gente? Quando essa entrevista sair, marquem a gente No Instagram, tá bom? Muito obrigado, Nath Muito tá obrigada bom? a você, é isso. isso Nath, agora, gente, compartilha esse vídeo pra todo mundo Divulguem o canal, se inscrevam no canal, tá bom? Vamos subir a meta aí pra mil inscritos E Nath, agora a frase final É assim, antes você quer mandar um abraço pra alguém? Uh, Pros meus pais oh. Mãe, pai, muito obrigada A filha de vocês é maravilhosa <risos> Mas é isso É isso, a filha de vocês é arrebenta <risos> Agora a frase final é assim Curtiu, curtiu, curtiu Vai ver se eu tô online Curtiu, curtiu, curtiu Vai, Vai ver, ver se eu tô, tô online. online Valeu galera, e até o próximo vídeo Até a próxima entrevista <risos> Tchau